Eu gostaria de falar para vocês hoje um assunto bem importante em relação a lotofácil, né? Eu sei que muitas pessoas, elas apostam no lotofácil, né? E eu tenho observado né, durante aí todos esses anos de estudo né, que eu tenho feito sobre os jogos de loteria, as pessoas elas têm uma mentalidade de querer ganhar rápido né? na lotofácil. Muitas pessoas me perguntam sobre palpites, que eu tenho um blog né? na internet, que, onde eu ensino as pessoas a terem maiores chances de acertarem na lotofácil. Outros me perguntam, não existe segredo, você tem que ter sorte, claro. Tem que ter sorte Mas você precisa também ter Estratégia matemática Para melhorar suas apostas Porque vejamos é, Jogos de loteria Não é apenas a questão de sorte envolvida é, Existem padrões Matemáticos Dentro da lotofácil Que ajudam e aumentam As chances do apostador De acertar os 14 ou 15 pontos Mas perceba que dentro deste fator de sorte, né, também existem outras coisas envolvidas que as pessoas esquecem que é a questão do investimento né, pessoal. E eu queria nessa curta vídeo aula, ou vídeo aí de apresentação para vocês, é, falar para vocês a respeito disso, né, do que vem a ser jogos de loteria, porque muitas pessoas não entendem o que significa isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você quer realmente ganhar na loteria e acredita que a sorte vai lhe ajudar, somente a sorte, eu quero lhe dizer que isso é possível de acontecer, mas é que é uma raridade é, que isso aconteça, né? Ou talvez seja impossível que isso aconteça. Há mais de 5 anos que eu estudo é, os jogos exclusivamente da lotofácil, pessoal. Já fiz todas as pesquisas possíveis sobre esse jogo e eu quero dizer para vocês que loto fácil não tem nada de fácil certo não existe nada de fácil se você gosta de jogar na loto fácil aqui é uma dica a primeira dica que eu vou te dizer é que você apostando 15 dezenas as suas chances realmente são mínimas de chegar ao seu objetivo dos 15 pontos só pelo milagre do milagre é... Talvez você pense que é besteira, que eu estou falando alguma coisa que não, não faz sentido, mas eu, temática, certo? Sou um especialista nessa parte de probabilidades matemáticas. Que você não está conversando com uma pessoa é, que não entende do assunto, certo? Você está é, assistindo uma pessoa falar, uma pessoa que entende de estatística e probabilidade, certo? os matemáticos da, da caixa não fizeram esse jogo aleatório, pessoal. Esse jogo foi muito bem planejado. 25 dezenas né, de 15. É, eliminam 10, mas aí onde está o problema, porque eliminar 10 dezenas é muito difícil. Você não errar uma, né, porque são 15 números perfeitos. E a lotérica só paga um prêmio bom a partir de 14 pontos ou 15 pontos. Então você tem as possibilidades de apostar com 16, 17 e 18 dezenas e mesmo assim apostando apenas um jogo 16 ou 17 mesmo assim as suas chances ainda não seriam praticamente 100% de você garantir é, o acerto dos 15 pontos ou 14 pontos ficaria interessante a partir de 10 jogos né, de 17 dezenas ou ou melhor, a partir de 20 jogos de 16 ou 17 dezenas Ou a partir de 4 jogos e de 18 dezenas Para quem não conhece o sistema é, da Loto Fácil, Não conhece os valores oficiais que estão tá lá no site da caixa certo? É, Um jogo de 16 dezenas custa 32 reais, pessoal. E um apóstolo com 17 dezenas custa R$272,00 e quando você vai apostar um jogo de 18 dezenas, você vai pagar nada mais do que 1632 reais né? Por uma aposta simples, por uma única aposta num cartão de 18 dezenas. Aí aparece um pessoal na internet aí dizendo, ah, porque você apostando é, com um fechamento matemático aqui de uma planilha, você vai apostar apenas com 16 reais, e vai ter a mesma chance de acertar é, de 18 de 17 dezenas. Inúmeros outras teorias que tem na internet que chega a ser um absurdo algumas pessoas achando é, que as pessoas leigas que não entendem de matemática vão acreditar no, nas ferramentas nos softwares, é, nos programas que eles fazem, aí, alegando aumentar a chance, onde na verdade isso não é bem assim, não é uma realidade certo? eu estou aqui para ajudar vocês com uma dica super, super verdadeira a única dica que vocês podem realmente aumentar a chance de jogar e ganhar os 15 pontos na fácil é jogar bolão pessoal bolão com muitos jogos de 16, 17 ou simplesmente 18 dezenas nem que seja pelo menos uns 2 a 3 jogos entendeu porque se vocês não fizerem isso vocês não vão ter chance alguma de garantir os 15 pontos e pensando nisso é por isso que eu estou gravando esse vídeo porque eu estou com um projeto é da Loto Fácil, onde eu chamo é, Projeto Loto Fácil Mais Fácil. Por que esse projeto? É, com todos esses anos de tentativas e erros, onde eu nunca cheguei a ganhar os 15 pontos, mas já passei diversas vezes perto de alcançar esse objetivo, percebi que quando eu jogava mais, mais apostas com 16, tinha mais chances, entendeu? Além do mais, é, você jogando com 16, 17 ou 18 dezenas, você pode, é, quando vai receber o prêmio, mesmo acertando 14, tem um fator multiplicativo. Num, numa aposta de de 18 dezenas, se acertar 14 pontos, você recebe 1.632 vezes uma quantidade que dá 15 mil reais. E é um valor muito interessante. Entendeu? Agora vem um X da questão. Eu não tenho condições de maior, não tenho condições de pagar um jogo de R$ 1.632,00, como eu também não tenho condição, mas aí é onde entra a questão do brasileiro, né costumo dizer o seguinte, brasileiro é uma espécie de gente que não tem união, e às vezes quando tem união tem desconfiança, né? não acredita no outro, principalmente se o outro for pobre, e aí é onde vem a questão da união. Quando a gente se reúne com o objetivo de uma meta, né? uma classe de alunos tem uma meta de se formar, o objetivo é se formar. Certo? Se você não entra para a escola, você não vai se formar nunca, porque você está sempre solitário, né? não está seguindo metas, nem planejamento, nem nada. Eu percebi que para ganhar verdade neste jogo, você precisa de planejamento, apesar de existirem algumas técnicas que alguns interessados que quiserem que eu passe, particularmente para vocês, eu passo, mas você precisa ter muita organização e planejamento para chegar ao seu objetivo. Eu não quero fazer apenas um vídeo para ficar tomando o seu tempo, certo? Eu quero te dizer o segredo número um de vez para que você é, acabe com essa ilusão de achar que a lotofácil Fácil é fácil. Esse projeto meu chama-se Lota Fácil Mais Fácil. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Eu montei um grupo no WhatsApp onde eu reúno pessoas que realmente estejam aptas a apostarem em conjunto com os métodos que eu tenho para que a gente chegue ao objetivo dos 15 pontos, certo? Tem algumas pessoas lá dentro do grupo já no WhatsApp que muitas das vezes diz assim, ah, mas eu não tenho condição de participar, é, não tem problema, podemos apostar duas vezes no mês, certo? Acontece que as pessoas elas são desconfiadas, algumas perguntam, é, e você envia a cota pelo correio, as né, pessoas novas, é, eu envio os jogos pessoal para o PV de cada pessoa, e eu também deposito o valor na conta de cada pessoa, entendeu? É uma questão de confiança, entendeu? Se você for uma pessoa que realmente queira ganhar na Loto eu estou aqui. Meu nome é Ismael Lopes Coelho. Talvez a primeira vez que você esteja vendo esse vídeo. Mas talvez você é uma pessoa que já me siga no blog, no canal do YouTube, ou recebe os meus e-mails nas caixas de entrada, ou segue alguma coisa minha na internet. Quero te dizer que o método é simples. Método existe, mas precisa de quatro fatores. O primeiro deles é você ter um planejamento de apostas, ou seja, ter um método de apostas. Você precisa saber controlar quantos jogos você vai apostar, quantos jogos você vai é, ter que gastar ao mês, certo? Depois do planejamento vem o fator de padrões matemáticos da lotofácil. Fácil. É o que tantos que já tiveram acesso ao meu método conhecem, que é eu aumento as chances através de fórmulas matemáticas que eu uso, através da análise combinatória, que é o estudo que eu faço, entendeu? Para poder aumentar as nossas chances. As pesquisas são oficiais, resultados da caixa, e há muito tempo que eu faço isso, certo? E depois desse segundo fator que eu chamo de. Padrões lógicos matemáticos, certo? Que eu venho estudando há muito tempo. Vem o terceiro que é o fator sorte e o quarto que é o fator investimento, que é dinheiro. Perceba que são quatro, quatro fatores. Planejar o número de jogadas dos jogos. O segundo, conhecer um sistema de combinações matemáticas que eu desenvolvi, certo? Terceiro, é, como eu falei para vocês, né, é, apostar uma quantidade determinada de jogos por mês. E o quarto, claro, ter um pouquinho de sorte, porque a loteria nada é garantido 100%, precisa de persistência e planejamento. Então se você é uma pessoa que, é, que tem planejamento, que tem organização e que quer comigo acertar estes 15 pontos, e suas chances apostando sozinho. Lamentavelmente, eu não quero lhe entristecer, mas eu quero lhe dizer que é zero, certo? Ah, os matemáticos da caixa planejaram muito bem esse jogo, assim como outros jogos eles planejaram, e é zero, certo? Lamentável, mas sua chance é 1 entre 3 milhões de combinações existentes na lota fácil. Estou aqui para te ajudar e se você quiser. Vou deixar aqui embaixo o meu número do WhatsApp para que você é, entre em contato comigo imediatamente para te explicar melhor o projeto, certo? Dentro do projeto tem tem um bônus de participação aonde eu é, além do, do das pessoas participarem dos bolões que eu marco com frequência é, eu dou brindes gratuitos como e-books e livros meus em PDF também planilhas, fechamentos e diversos conteúdos relacionados a dinheiro e a riqueza o que porque eu tenho visto é que as pessoas elas não sabem administrar os seus gastos com apostas não sabem planejar as suas apostas e tampouco elas vão ter sorte alguma de acertar a não ser por, por graça do destino porque elas não sabem planejar então se você está comigo e acredita eu te convido a entrar em contato comigo imediatamente certo? para maiores explicações e você que já me segue não deixe de participar dos meus projetos porque tem o blog tem as páginas e tudo, vocês podem confiar que o meu projeto é 100% seguro todas as participações nos bolões são feitas se quiserem por pago seguro certo? podem parcelar em cartão de crédito e tudo, com toda a segurança possível do mundo se não for seguro jamais eu mostraria o rosto aqui neste projeto e eu conto com vocês certo que assistindo o vídeo até o final pois o segredo da alto fácil existe mas precisa de união para que a gente consiga atingir o objetivo dos 15 pontos certo então eu lhe aguardo lá no PV com a sua dúvida para te responder obrigado a todos aí e vamos que vamos